Não é bom Deus ser justo. Precisa entender isso. Bonzinho Jesus, Boazinha Maria, Santos, Orixás, Santas. Deus justo. Deus não queria ouvir e ver o que? Ouça, ouve e ver. Na terra hoje, o de mulher triste. em Roma, não mais no Egito, em Roma, mulher casada com ele. Cleópatra, mulher, rainha Egito. Ele ia errar, levar Cleópatra, Roma, não poder lá, Roma, casado, outra mulher, não respeitar, não ouvir mulher, porque não respeitar. Respeitar apenas rainha Cleópatra, rainha Cleópatra boa, mas também muito. Deixar o poder de tomar conta, não bom, não bom, não bom, rainha morrer por isso, não mais reencarnar, estão no vale dos suicidas, em inferno, um dia sairão de lá, mas ainda não, por que? Lá, somam pessoas, seres muito, muito, muito, muito, muito especiais Como Jesus Cristo, como Maria roubada, Santíssima, sua mãe Outros não, como Francisco de Assis outros, outros, outros não, outros não, não ir, mas não voltar Devil is very, very, very No nome na terra Você compreende? Demônio forte Aqui, alto, paraíso, alto, paraíso, alto, alto Jocadilho Compreende? Não, bom. Jesus Cristo. Escute. Jesus Cristo, muito preocupado. Deus Pai, preocupado. Batalha a terra, não ser fácil. Demônio muito forte. Seres humanos muito maus. Demônio forte. Você e eu, trabalhávamos juntos e começamos para ela o que se cumprir. Alguém é o amor que não aceitou! É aceitou? ...sala a todos, não é assim, mas, mas decidindo nem nos céus pelos outros, na terra, nem nos céus, nessa, nessa junta, né? na terra, rádios, pelos lejos... Por isso, Esse espírito bem antigo viu? trazer ajudar Olha okay. O demônio, seus secretários, ele sempre mandam o secretário me ver perto de mim. Ele pensa eu ter medo, eu não ter medo, piso nele. Como Maria, eu não Maria, eu Jesus, não Jesus, não, eu não direito quem eu sou. Um mensageiro, uma mensageira só, dos últimos tempos, dos últimos tempos dessa era, não acabar o mundo. Ontem falaram eu Importante muito você gravar, você repassar outras pessoas, é importante, muitas pessoas vão ouvir. Oh meu Deus, é isso, preciso. Jesus Cristo, escute, Jesus Cristo muito preocupado. Deus Pai preocupado, batalha a terra não ser fácil. Demônio muito forte, seres humanos muito maus, demônio forte. Seres humanos bons, demônio fraco. Você compreende? Demônio forte, feliz, <risos> um de Triste? Triste? Muitas coisas. Triste. Acho bom parar. Cansar, tá. eu...